E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês pararem para escutar os seus corações, provavelmente vocês vão perceber que ele faz um barulhinho. É mais ou menos um tum-tá, tum-tá, tum-tá. Vocês já perceberam isso? E se você fosse escrever esse som, seria mais ou menos tum-tá. E esse som vai se repetindo, se repetindo e se repetindo. Agora, você sabe de onde vem esse som? Vamos descobrir isso agora? Bem, eu tenho esse desenho aqui, que nós já vimos antes, e eu coloquei as válvulas bem grandes para deixar bem evidentes, e nós vamos utilizá-las para descobrir de onde vem esse som. Primeiro, vamos dar nome às coisas aqui. O sangue ele está entrando aqui pelo átrio direito e está indo para o ventrículo direito, até os pulmões, e retorna até o átrio esquerdo e chega no ventrículo esquerdo. Essas são as câmaras do coração. Nós vimos isso em uma aula passada. Se você não lembra, eu sugiro que você dê uma olhadinha. Portanto, preste atenção nas válvulas, porque nós vamos falar delas conforme o sangue passa por cada uma. Primeiro, o sangue está indo do átrio direito até o ventrículo direito, correto? E também, o sangue está indo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Ok. Nessa hora, você deve estar se perguntando como isso é possível. Ou seja, como o sangue pode estar em dois lugares ao mesmo tempo? E lembre-se, o sangue que está se movendo constantemente pelo coração, no ciclo anterior, havia um pouco de sangue que está chegando dos pulmões. E é isso que está vindo até o ventrículo esquerdo. E no próximo ciclo, tem um pouco de sangue que está indo para o átrio direito até o ventrículo direito. Ou seja, você tem simultaneamente duas câmaras cheias de sangue, que são os ventrículos, que são os ventrículos direito e esquerdo. Para que o sangue entre, as válvulas devem estar abertas. Ah, e deixa eu colocar o nome das válvulas aqui. Aqui nós temos a válvula tricúspide, que eu vou colocar somente com um T. Aqui em cima nós temos a válvula pulmonar, que eu vou colocar P. Do outro lado, nós temos a válvula mitral, que eu vou colocar com M. E essa válvula ela separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Aqui nós temos a válvula aórtica. Que eu vou colocar com A, e essas são as quatro válvulas do coração. Agora o sangue está nos ventrículos, correto? Você pode ver que as válvulas tricúspide e mitral estão abertas. Aqui nesse desenho, a válvula pulmonar está aberta, mas isso é correto? A minha resposta é não, porque o que está acontecendo agora é que o sangue está se movendo do átrio direito para o ventrículo. Eu vou colocar aqui em preto o fluxo errado do sangue, ou seja, digamos que tem um pouco de sangue que está vindo por aqui, que não é o caminho que deve ir, e o que acontece é que essas duas válvulas, com base em sua forma, ficam emperradas e, com isso, não vão deixar o sangue fluir, ou seja, a válvula vai se fechar. E a mesma coisa acontece do outro lado. Imagine que tem um fluxo de sangue aqui no sentido contrário, por acidente, ou seja, está indo na direção errada. E o que acontece com isso é que essas válvulas vão se fechar. O que eu quero dizer com isso é que as setas em branco representam o fluxo correto de sangue, já as pretas indicam o fluxo errado. E aí as válvulas se fecham. Nós podemos ver aqui que as válvulas pulmonares e as válvulas aórticas estão fechadas, enquanto as válvulas mitral e tricúspide estão abertas. Mas o que acontece depois disso? Simples, os ventrículos estão cheios de sangue e começam a comprimir, ou seja, comprimem-se e o sangue é jorrado em direção às artérias. Isso irá fechar, essa seta fica invertida, ou seja, essa seta agora vai ser branca, porque o fluxo está indo na direção em que queremos, ou seja, vai por esse caminho. E, para que isso aconteça, essas válvulas devem se abrir permitindo que o sangue vá pelos caminhos que nós queremos. O sangue vai fluir por essas duas válvulas aqui. Agora, o sangue vai fluir por essas duas válvulas. E, do mesmo modo de antes, vai haver um pouco ainda de fluxo contrário, ou seja, pode acontecer aqui, e aqui também. Ou seja, vamos imaginar que tem um fluxo contrário aqui, que é a direção errada. E, com isso, essas duas válvulas vão se fechar. Elas meio que vão dizer, peraí, peraí, você não pode passar por aqui, eu vou ter que me fechar. Não vão permitir que o sangue passe por esse caminho, né? E, novamente, se isso acontece em ambos os lados, ambos os ventrículos, e as válvulas vão se fechar. E é por isso que o fluxo contrário de sangue não é permitido, porque as válvulas se fecham. Agora, quando as válvulas tricúspide e mitral se fecham, elas fazem um barulho. Ou seja, quando T e M se fecham, fazem um barulho que nós chamamos de TUM. Esse é o primeiro barulho que nós escutamos. Ah, algumas pessoas nem chamam de tum, tá? chamam de outra coisa, apenas dizem que é o primeiro som do coração. Mas vamos dizer que seja o tum aqui. E às vezes também chamam de S1, que é uma forma ainda mais abreviada. Né? Então, se você ouvir agora S1, você já sabe do que estão falando é do primeiro som do coração. E o Tá é o segundo som do coração, ou o S2. Então, quando as válvulas tricúspide e mitral se fecham, nós ouvimos o tum, que é o S1. E como nós sabemos se isso é o que faz barulho, nós podemos inferir que as válvulas pulmonares e a órtica acabaram de abrir, mas que fique bem claro que o som vem das que se fecharam. Agora, o que faz o tá? É o oposto. Deixa eu mostrar o que eu quero dizer com isso aqui. Depois que os ventrículos se comprimiram, nós podemos ter um pouco de fluxo por aqui e por aqui. E, como eu disse antes, essas válvulas se fecham. Elas fecham porque querem impedir o fluxo contrário e, com isso, elas fazem um barulho. Então, o tá vem do som que as válvulas pulmonares e aórtica fazem quando se fecham. E isso quer dizer que as outras duas válvulas acabaram de abrir. eu nem fiz isso aqui no desenho, né? Deixa eu fazer aqui para ficar correto. Então, essas duas aqui abrem-se e o sangue vai para dentro dos ventrículos. É realmente um ritmo muito interessante que nós temos. Ou seja, toda vez que essas válvulas abrem e fecham, você pode ouvir esse barulho. Então, agora você já pode imaginar o que está acontecendo, né? Essas setas brancas estão indo nesse sentido e nós vamos retornar ao começo. E completando o ciclo entre esses dois, podemos dizer do TUM até o TÁ. E aí, nós completamos o ciclo. E entre esses dois, ou seja, entre o TUM e o TÁ, existe um pequeno espaço entre os dois se você seguir com o passar do tempo. Eu posso até colocar uma linha do tempo aqui para você ver o que acontece. Então, aqui tem o tempo. Você pode escutar o Tum aqui, que é o primeiro som, que nós chamamos de S1. Aqui o S2, que é o segundo som do coração. E você vai ouvir o S1 novamente, aqui e o S2 aqui. E o que está acontecendo nesse intervalo? O sangue está sendo comprimido para fora pois as válvulas pulmonares e aórtica acabaram de abrir, ou seja, o sangue está sendo comprimido até o corpo todo. É aqui que o sangue chega ao corpo, é o que chamamos de sístole. E entre o tum e o ta, e entre o ta e o próximo tum, nessa parte aqui, o sangue meio que está preenchendo e indo do átrio para os ventrículos, e nós chamamos isso de diástole. Então, agora, quando você escutar o seu coração, você sabe que entre o tum-tá é quando você está tendo a sístole. E se você está esperando o barulho começar novamente, você está na diástole. Então, pessoal, é mais ou menos por isso que nós escutamos o tum-tá. Mas é isso aí e até a próxima!